O que é um fechamento contábil? Né? Presume-se que ao fazer um fechamento contábil, você já esteja com todos os dados daquela competência lançados no seu sistema. Então, se, é, isso é muito comum, às vezes, final de ano, né? férias coletivas, enfim, você antecipa né? o, o, todos os processos. É possível fazer no GESPLAN? Sim, né? é possível de fazer. O que, que acontece? Porque no você tem os períodos contábeis, né? Você pode contabilizar a qualquer momento, você define se é por dia, se é por semana, quinzenal, mensal. Normalmente a gente percebe que é por mês, né? Um do, de agosto a 31 de agosto, um de setembro a 30 de setembro e tal. O que, que acontece quando você vai fazer um fechamento? Você diz, olha, hoje é dia 25, eu quero já fechar o um mês aí de setembro, né? Eu não quero esperar o dia 30, eu vou deixar, já que eu sei que o Lise não vai ter alterações, eu vou pá, fazer essa modificação. É, isso é possível de fazer? É possível se você tiver certeza que aqueles contratos não irão receber uma atualização automática. Por exemplo, você já conferiu se todos os contratos de agosto, né, que são corrigidos? Por exemplo, pelo IPCA. Bom, IPCA, a liquidez é menos um. O, o IPCA de julho já foi disponibilizado, o GESPLAN já corrigiu. Então, se tiver IPCA lá, já corrigiu. GPM, GPM também, liquidez menos um. Eu já tenho essa informação, né? Se você tiver certeza que não tem mais nada em, em negociação, nada impede que você já faça né, uma contabilização de 1 a 30, fechando aquele mês e pronto. né Assim como tudo RP, o, o GESPLAN também faz os seus controles do que já foi contabilizado e o que não foi contabilizado. né Então, o que, é que acontece? É, eu fechei aquele mês, fiz a contabilização. Legal. O sistema bloqueia o contrato. A partir de, 30 de 31 de agosto, você fez a contabilização, dali para trás não se mexe mais então está bloqueado. Se alguém precisar fazer, puxa, olha, esqueci que esse contrato aqui foi rescindido agora em agosto, né? Ou foi rescindido, o que é que ele... Ah, então reverte-se aquela contabilização, né? Aplica-se a rescisão naquele contrato e depois faz-se novamente alguma contabilização.